Olá, eu me chamo Paula Tavares, e eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe quais são os pontos básicos do crochê? Não? Então, vamos aprender hoje a fazê-los. Nós temos quatro tipos de pontos básicos, e a primeira que nós vamos aprender hoje é a correntinha. Com esse ponto, você consegue criar quase tudo no crochê. A correntinha, é fundamental para iniciarmos o trabalho no crochê. Qualquer trabalho que seja, vestuário, amigurum, acessórios de casa, para fazer a correntinha, você só basta enrolar o fio da linha no seu dedo indicador, pegar sua agulha e começar a fazer uma trama, laçando a sua linha na agulha e puxando essa linha. E você vai formar uma correntinha. Você vai fazer quantas correntinhas quiser até completar o seu trabalho. Já o segundo ponto é o ponto baixo. Ele tem uma trama bem firme, serve para fazer peças que peçam um ponto mais fechado. Sua sigla é o PB. Em uma receita de crochê, já o símbolo, em um gráfico, é representado pela letra X e o símbolo de mais. Ele também pode ser feito pegando só o fio de trás, em todas as carreiras, deixando um formato mais sanfonado. Mas, isso se a receita pedir. Do contrário, ele é feito pegando os dois fios. Até aqui tá tudo tranquilo? Então, vamos para o terceiro ponto, que é o ponto baixíssimo. Esse é um ponto utilizado para as emendas de carreiras, nas terminações e para caminharmos sobre o trabalho. Sua sigla é a PBX. São sempre as iniciais das palavras, ponto baixo, baixíssimo. Já o símbolo, para ler no gráfico, é representado por esse símbolo que está passando aqui na tela. Agora, vamos ao quarto ponto, o ponto alto. Ele tem uma trama média, sendo mais aberto que o ponto baixo. É muito útil em qualquer confecção de peças de crochê super usado em peças de vestuário no crochê. Além disso, é a partir dele que é possível criar o ponto alto duplo e o ponto alto triplo. A sigla do ponto alto é representado pelas letras P e a, que significa ponto alto. Já o símbolo para ler nenhum gráfico é representado por esse aqui que está passando agora na sua tela. Até aqui está tudo tranquilo, então, você aprendeu os quatro pontos básicos para quem está iniciando no crochê. Até o próximo vídeo. Tchau!